Muito bem, muito bem, meus amigos. Vamos prosseguindo, né? Mais uma videoaula para você, você que trabalha conosco, você que já, já tem aí a sua emissora de rádio conosco. É, hoje nós vamos ensinar você a editar o, o site né, da empresa que nós trabalhamos, comunidade.net, editar passo a passo aí para você não cometer nenhum erro. Né? Um abraço aí para todos, né, os nossos cooperadores. A você que acompanha nossas videoaulas, a você que trabalha conosco, tem as suas rádios aí com a gente. Aquele abraço todo especial. Não deixe de, dar, de deixar o seu like aí no vídeo e também nos ajudar, né? É, compartilhando esse vídeo, é, para as pessoas que gostam de rádio online, você compartilha, nos ajuda, nos recomenda aí pelo Brasil afora. Que nós só temos de agradecer eu tenho certeza que o nosso Deus... Ele vai te recompensar grandemente, tá bom? Aqui quem fala com você é o professor Boina, professor e locutor de rádio há 23 anos. Estamos aí com uma vasta experiência na área, a Deus de 95, começamos na rádio FM, em 2004 na rádio online e hoje somos especializados em transmissão online. Se você deseja ter a sua própria rádio online, chegou o seu momento, a sua hora, aquele plano todo especial ainda para 2019, você é, pe, é, recebe as nossas videoaulas, você monta a sua própria rádio e você paga R$ 25 reais mensais do Sinal com assistência técnica, com auxílio técnico de segunda a sexta-feira no horário comercial. Estou aqui à sua disposição se você vir trabalhar conosco, tá bom? E como que eu faço para entrar em contato, professor? Muito fácil. Anota aí, pega papel e caneta e anota. 16 é o código de área, tá vendo aí? Tá, você não tá vendo, que aqui não é televisão aqui, né? É 16 é o código de área 988269117. 988269117, você entra no nosso WhatsApp, que é da nossa rede de rádio e também de, que da, da, do nosso sistema de manutenção. Você pode entrar, falar comigo no horário comercial, evidentemente, que segunda, de segunda a sexta-feira trabalhamos, sábado, domingo, feriado. Evidentemente, nós merecemos também descansar. Né? Vamos lá, vamos para a aula. É, vamos aprender um pouquinho aí. Você que já tem a sua rádio, você que ainda vai ter a sua rádio, preste atenção aí. Porque você vai ter muito que prestar atenção, pois isso aqui é necessário para você. Montar o seu próprio site Vamos lá na comunidade.net Que é a empresa que nós usamos Para você que fica curioso Mas por que comunidade.net? É o nome da empresa, né? É o nome da empresa que eles escolheram Essa empresa é uma empresa portuguesa Não é brasileira, mas é muito boa E trabalho com ela já há muito tempo E eu não tenho, eu só tenho que recomendar o serviço deles Olha aqui, ó É um, é um, é um site É Praticamente mais em conta do que os outros, né? Vamos editar sites, vamos entrar aqui. É, Ribeirão News, não, esse aqui não. Eu quero, no caso, vamos lá, entrar no site da nossa rádio. Porque eu quero ensinar você a editar. saudade do sertão. Vamos ver agora se dá certo, né? É... Eu acho que é isso aqui, vamos ver se a senha é compatível O computador está muito carregado Às vezes as senhas é, é, se destraviam Deixa eu dar uma olhadinha aqui Prêmio 30 do 1, faltam 67 dias 30 do 5, é isso mesmo, né? Rádio Saudade do Sertão, Net. É o nosso site oficial é, da nossa rádio A primeira coisa que eu quero ensinar para você Inclusive, deixa eu mandar um alô lá a Thelma, né? Lá de Areia Branca, nossa amiga, nossa cliente, nossa parceira aí que trabalhando com a gente aí agora, né? Que é, tem a sua própria rádio lá em Areia Branca e tá sempre em contato com a gente, né? A Thelma teve uma dificuldade tremenda essa semana, né? Tava meio desesperado porque não conseguia colocar vídeos é, lá, na, lá no site da comunidade.net, né? Então, é uma das coisas que nós vamos ensinar aqui: A você colocar vídeos é, no site também, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse site primeiro, para ver como é que está, né? Que devido à falta de tempo eu quase não entro nem no site da própria rádio, né? É uma maravilha, é uma correria danada, viu? Ô, Thelma, forte abraço aí para você, para o esposo, né? O pessoal aí de Areia Branca. É nosso sitezinho aqui, humilde sitezinho, tá com 162 mil acessos, né? Muito bem, é, aqui, é, como é um site que já faz tempo que a gente não cuida, né? Você já viu falar que a casa do pedreiro é sempre sem acabar? É mais ou menos por aí, viu? Aqui nós temos as divisões aqui do lado esquerdo, Rádio Saudade Sertão BH, Rádio Saudade Sertão Ribeirão Preto, e enfim, né? É, para você que já tem a sua rádio, você está tá entendendo aqui. É, para os outros que não tem, é claro que não, né? Vamos tirar, é, no caso, vamos tirar um dos banners aqui, que eu, é, agora que eu vi que é necessário tirar, né? É, já faz tempo que era preciso tirar, vou tirar e você vai acompanhar, ó. Isso aqui é quando o seu banner não precisa mais ficar lá e você quer trocar. Vamos lá. É, editar coluna, editar topo, editar páginas... É, editar sites, é, deixa eu ver, achar aqui certinho. Gestor de imagens, gestor slides, não, ge gerar slides. Olha aqui, ó. tá vendo aqui, gente? Tá vendo onde é que eu cliquei aqui para você ir lá no slide? É, tá aqui. Ó. Vamos apenas tirar esse banner que não é mais para ficar aqui. Eu não vou pegar outro banner lá. É, lá do outro lado não Esse aqui eu apenas vou é, fazer uma tiragem rápida Eu vou copiar aqui o endereço da imagem Vou copiar desse aqui simplesmente para mim poder tirar essa, esse, esse banner aqui Que não é mais necessário, não, não temos mais essa propaganda Vamos apagar aqui, né? Só para poder relembrar certinho, vamos ver se é isso mesmo, clicar ok, vamos ver, não, não é, vamos clicar aqui, agora sim, acho que sim, né, vamos lá, ah, ela tá vendo lá, ó. já transferiu, né, muito bem, é, mais para frente é claro, né? vamos ensinar direitinho aí você a colocar esse banner sem problemas, tá bom, é, vamos lá, vamos, é, vamos abrir o site certinho, Tá, primeiro, é, a Thelma queria saber como a gente colocava um vídeo do YouTube aqui dentro do site. Eu, por exemplo, aqui, o meu site aqui, ele tá livre. Ele tá livre aqui na frente, não tem vídeo nenhum, né? Eu vou fazer uma demonstração como que você coloca um vídeo aqui na frente do seu site, depois que ele estiver pronto. Às vezes você tem lá um canal e tal, você quer divulgar, você pode colocar aqui, então vamos lá, vamos buscar um vídeo lá, de uma das videoaulas, né? É, vamos buscar aí um vídeo mais importante aqui da, é, dos nossos ensinamentos, que é sobre a montagem de rádio Deixa eu ver qual é a melhor aqui no momento Nós estamos gravando em pleno final de tarde de domingo, é, a voz está um pouquinho batida que você sabe, né? É, final de dia, praticamente, depois de, é, vai para lá e vai pra cá, a pessoa tá um pouquinho cansada, né? Mas é assim mesmo, né? Trabalhando final de tarde, domingo, quer dizer que ainda tá, ainda tá valendo, né? É, deixa eu ver aqui, vídeo, vídeo, vídeo. Aqui, ó, você pode entrar, no caso, se você entra no seu canal, ou você tem, quer pegar um, um vídeo de alguma pessoa... E quer colocar no seu site é muito fácil. Eu vou pegar aqui do nosso canal, no caso, né? Olha só, é, vou pegar uma vídeo aula. Evidentemente, é, do nosso trabalho. Olha, é, vamos achar uma certinha aqui. É para aproveitar já, né? Que nós não temos tempo para ficar mexendo no site. Eu vou aproveitar a oportunidade de já colocar a coisa certa, né? Olha só, tem um monte de videoaula misturado. O canal do professor aqui, às vezes a gente viaja, coloca as nossas viagens aqui também. Para o pessoal conhecer as coisas boas da natureza, né? Opa, tem um negócio aqui, vai. É, tem um negocinho aqui que eu preciso dar uma olhada depois, né? Vai uma, um, uma música ali, complicado. Agora que eu vi, né? É, muito bem, vamos lá. É, deixa eu ver aqui uma vídeo aula aqui ó essa aqui vou... é como como é, colocar uma rádio no ar passo a passo né é aqui é essa sim né vamos lá aqui ó você vai pegar esse código aqui tá vendo e vamos voltar lá no site por trás evidentemente né agora como é a parte da frente Vamos lá, editar página. Editar página. Aqui, ó, essa aqui é a parte da frente do site. Cria é, editar. Entramos aí, ó. É na tela de início, né? que é a parte da frente do site. Agora você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É inserir vídeo. É, tem até o símbolozinho aqui do vídeo, ó. Clica aqui e cola esse esse símbolo aqui, ó. Clica aqui certinho. Vamos lá. Tá vendo, ó? A vídeo aula entrou lá, mas ainda você não clica OK para salvar. Aí você vem aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Aí ele vai pro meinho, bonitinho, sem problema. E agora, salvar. Vamos lá ver como é que ficou? Vamos lá, então. Vamos parar o player, né, por causa dos direitos autorais. É, mas não sei por que ficou assim, né, que não era para ter ficado. Vamos retornar lá no caso, né. Não, é, é que tinha dado um pequeno conflito na internet aqui, né. Você vê agora, ficou direitinho, bonitinho. E qualquer dúvida, né, agora o pessoal não vai ter mais aquela dúvida para poder colocar vídeo é, no no Radiosnet aqui né na comunidade é, Radiosnet não né é, no site da comunidade net né é, a gente mexe com tanta coisa tanto nome às vezes fica fica complicado às vezes se se confunde tudo aqui. ei meu deus do céu não é brincadeira não hein é, deixa eu ver como é que tá a gravação nós estamos aqui em 12 minutos ainda de gravação é, olha só Esse aqui é um é um site da Radiosnet para você que que não conhece, esse aqui já é, já é contratado, né é, porque tem a, parte, tem a parte do site que eles oferecem gratuito, que não oferece muita coisa, mas esse Deus de 2013 nós compramos e temos aí a liberdade de usá-lo. Né? Você pode ver aqui em 2013, é, direitos reservados ao grupo SDS de comunicação no ar Deus de 2013. É, já faz algum tempo já, né? Parece que foi ontem que iniciamos o trabalho da Rede Saudade do Sertão. Nós estamos no domínio www.radiosaudadedosertao.net. Você pode fazer uma visitinha, você pode nos ouvir. Inclusive, estamos ao vivo de segunda, não, de terça a sexta-feira, das 7 às 8:50 da manhã. Deixa eu ver quem mais se tem mais alguma coisa. É, que possa ser feito aqui nessa vídeo aula para não ficar muito comprido, né? É o pessoal costuma é, sempre estar tá pedindo uma orientação como é, se coloca as coisas no Net é, Principalmente o pessoal aí que é, trabalha com a gente, né? É o pessoal que trabalha com a gente, é, eles pede para poder orientar, né? Mas eu acho que agora eu vou, eu pra mim explicar direitinho para você. Eu vou fechar o nosso site aqui. E vou abrir um novinho, né, para poder editar passo a passo, para você entender melhor. Vamos lá então, é, vamos na, nesta mesma gravação, vamos é, voltar, sair da nosso, do nosso site oficial. E agora vamos editar um site novo, né, para que possamos é, ensinar para você como a gente dá continuidade aí na, na edição. Deixa eu ver aqui. Não era bem isso que eu precisava site, Criar site grátis Então vamos lá Vamos lá Agora usuário Deixa eu ver aqui O que eu ponho Tá. Vamos ver se está desocupado Eu preciso de mais uma das páginas Mais uma página da nossa rede né? Então eu vou colocar aqui Rádio Saudade do Sertão Brasília. Se tiver desocupado, a gente consegue. Vamos lá. É, Rádio saudade do Sertão. Brasília, colocamos. É, é, vamos lá. Ah, é. É, é, é Cuiabá? Não. São Sebastião do Paraíso. Vou colocar São Sebastião do Paraíso. Isso mesmo, vamos lá. Sebastião do Paraíso Rádio Saudade do Sertão São Sebastião do Paraíso não, não, não dá, não dá o tamanho é, não dá o tamanho, vamos ver vamos voltar, né é... vamos ver, Rádio Rádio Saudade Rádio do Sertão SSP, que é São Sebastião do Paraíso, né? É a sigla de lá. Vamos ver se aprova. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou colocar uma senha aqui, né? E aqui o nosso e-mail, evidentemente, da nossa rede. Vamos ver se consegue criar com esse nome. Vamos lá. Não, usuário essa já existe. Tá. Então vamos lá de novo. É, vamos criar uma outra cidade, então. É, saudade do ser, rádio saudade do sertão, é, digamos bebedouro. É, é, rádio saudade do sertão, bebedouro. Vamos, vamos colocar então. Rádio saudade ah, vou colocar Olímpia. Olímpia. É uma cidade aqui da região também, né? Rádio Saudade do Sertão Olímpia. Não deu. É brincadeira, né? Hoje tá difícil, deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, vamos, vamos, temos de criar aí um site novo né, que senão não dá para editar vamos ver é, eu vou colocar algo menor né saudade do sertão só saudade do sertão que senão não vai aprovar saudade Às vezes o nome que eles não, não aprovam Pronto, Saudado Sertão Olímpia Aqui vamos colocar uma senha Você coloca aí A senha que você escolher Pronto E o e-mail da empresa, vamos ver Vamos lá Vamos ver se eles aprovam, né? Aprovou Saudado Sertão Olímpia é Mais uma página aí que estamos aí abrindo da nossa rede, né? É a cidade de Olímpia, uma cidade pertinho lá da, da capital da, da laranja, né? É um pouquinho para cima de Bebedouro. Aqui, nós é, criamos aí o site, é o site é, gratuito, por enquanto, da comunidade NET, né? Esse procedimento. Então, a, da agora para frente, eu vou ensinar você como edita, mesmo sendo o site gratuito, né? E vamos chegar ao ponto aí de, de eu te mostrar qual que é a caixa para você registrar o site, né? Então vamos lá. Aqui tem vários templates que, que você pode usar, mesmo gratuito. Vamos é, da, é, escolher algum aqui que realmente se encaixe, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, a maioria deles aqui não encaixa muito bem é, para a gente trabalhar. Né? Eu mesmo não, não me dou muito bem com alguns modelos. Mas tem bastante para você escolher. É uma empresa muito boa, é uma empresa que nunca deu problema de sair fora do ar. Tem algumas empresas aí que de vez em quando é, complica, né? Sai fora do ar. É, eu não gosto de mexer com outra empresa. Como diz o outro, eu não gosto de mexer do que está quieto, né? Gosto de ficar quieto é, aonde está dando certo, né, dona Thelma? É a Thelma lá da, da cidade de Areia Branca eu vou pegar aqui um, um simples template desse aqui ó que como é gratuito ó aqui você coloca aqui mil vamos pegar esse aqui eu vou colocar colocar uma cor aqui que eu gosto esse azul eu não gosto mas tem esse monte de cor que você pode escolher no caso aqui eu vou colocar aí um, um laranja meu gosto é, é mais complicado né e aplicar template, você escolhe a cor que você quiser no caso, né? não tem problema algum Nós aplicamos o template, vamos ver como é que ficou Vamos clicar só aqui Olha só, isso aqui é o início do, do site da comunidade.net Você vem aqui no cantinho e diminui um pouco a tua tela, igual eu fiz aqui para poder você mexer legal, aqui ó é, no início aqui dá uma má impressão, né? dá uma impressão que é um site feio tal tal, mas você vai confe confeccionando, né? você vai é, embelezando ele conforme a possibilidade, né? é, inclusive você pode usar ele para qualquer tipo de coisa, não só para rádio, né? é, mas eu creio que você, se você está assistindo aí meu vídeo, você interessa mais ele é para é rádio, né? que os meus clientes são todas pessoas que mexem com o rádio, né? um abraço lá para o Sérgio de Montemor que também tem a Rádio Fieis em Cristo, é, você procura lá no aplicativo dele lá no Play Store, Rádio Fieis em Cristo, que você vai achar também, né? A Rádio Eu Sou é da Thelma, Rádio eu, Rádio eu Sou é da Thelma e fica lá em Areia Branca, está no, no aplicativo Rádios Net também, se você deseja aí dar uma olhadinha, Rádio Eu Sou é da Thelma lá de Areia Branca, e também a Rádio fiéis em Cristo de Montemor, São Paulo, tá bom? Vamos lá, primeiramente, depois que você abriu aqui, aí eu gostaria de editar, então vamos lá, vamos começar, ué. sem problema. Aí você vem aqui, estilo de site, tal, tal, tal, vamos ver o que é que nós fazemos primeiro, editar página, deixa eu ver aqui, editar página, gestão, deixa eu só me lembrar aqui, é editar título ah tá aqui ó estilo do site título do site você tá vendo aqui clica em cima ó clicou em cima isso aqui é muito importante isso aqui vai sair é, vai sair nos nos buscadores né esse título que você vai colocar aqui né então vamos lá vamos colocar aqui título do site rádio saudade você então, Olímpia, né? É Olímpia, Olímpia, São Paulo. Isso tudo certinho, né? É, Rádio Saudade Sertão Olímpia, São Paulo. Vamos lá gravar título. Isso, exatamente. Agora é a primeira coisinha que tem que ser feito, né? Você fez aí, tá tudo certinho? Então vamos continuando, né? Vamos continuando. É, aqui, você vem aqui, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. É, contador. É um contador. É aquele, é aquele reloginho que você vai ativar ele para poder ver quantas pessoas entrou no site. Clica aqui, tá vendo? É, tem vários modelos aqui, eu, eu sou meio chato, eu às vezes não, não gosto mesmo de ficar trocando, né? Eu, eu costumo usar um tipo de modelo só, você pode usar qualquer um deles e fazer esse procedimento que eu vou fazer com esse aqui, você pode usar que dá certo, sem problema, mas eu no meu caso, eu uso um só, eu uso só esse preto aqui, ó, vamos lá, clicar em cima, vamos lá, ver como, como ficou lá do outro lado, ó, tá vendo aqui, ó, mas ainda não terminou, ficou meio esquisitinho assim, mas não terminou ainda. É, fica tranquilo aí, fica tranquilo aí, que daqui a pouquinho vai dar certo. É, vamos continuar editando, vamos voltar, voltar lá atrás, né? É, vamos voltar lá atrás. É, contador nós já colocamos, agora, deixa eu ver aqui, aí, a, clica aqui, ó, instalar não, gerir, vamos lá, instalar, vamos ver, o que nós temos para instalar aqui, votação de enquete, isso aqui é para quem gosta, o calendário, clique em instalar, é um calendário na tua página, isso aqui é interessante, olha aqui ó, como é que ficou, ó. tá vendo, ó? aqui você vai já aperfeiçoando a sua página devagar, do seu site, Vamos voltar lá de novo. Vamos instalar de novo, né? Para ver o que nós temos mais. É, como ele é gratuito, então ele oferece apenas algumas coisas. Não oferece tudo. Vamos ver aqui. Instalar, recomendar site. Esse aqui é interessante também. Vamos lá, vamos instalar. Aqui, vamos colocar um... O que nós colocamos aqui. Vamos colocar um vermelhinho aqui, né? Vamos ver como é que ficou lá. Aqui, ó. É, isso é. Mas tá bom. Tá ótimo. Devagarzinho vai, vai tomando formato, né? E vamos voltar lá mais uma vez. Instalar mais uma vez. para ver o que nós temos. É, últimas atualizações. Tradutor instalado. Caixa de pesquisa. É, será que essa aqui eles, eles liberaram caixa de pesquisa? Eu não sei. não sei, Ah, é só o pago. Então vamos voltar. Esse aqui. Vamos lá. Vamos. Vai e volta lá, meu filho. É isso. Pronto. Vamos voltar lá atrás, né? Voltar. No, no Gladster instalar novamente vamos ver o que, que precisamos de instalar ainda enfim, isso aqui eu não vou instalar tudo não porque alguns é, é só pro pago, site alterar e tal, já instalei calendário está tudo instalado instalar relógio enfim ó, esses aqui que estão marcado aqui instalar você pode clicar em cima e instalar do jeito que eu fiz é, se o teu site já for pago melhor ainda né melhor ainda que vai dar mais certo ainda mas é dessa maneira que é, você programa você você prepara essa parte aí do site tá bom vamos voltar lá vamos voltar lá no começo vamos ver que temos mais aqui para fazer Vamos dar uma olhadinha. Aqui, tá vendo? É, temos uns banners aqui. Esses banners, é claro que tem, tem jeito de ser trocado, né? Esse, inclusive, aqui de baixo, aqui, é horrível, né? É, que vem junto com o próprio site. É terrível. Parece algo de usado para macumba, né? Não gosto nem de ver isso aqui. É, agora, vamos lá. É, para o pessoal que tem rádio, né? É, falar mais... E como é que eu vou colocar o player aí, muito bem, vamos lá então Vamos colocar o player só para você ver como se coloca então Vamos lá, vamos sair desse canal E vamos lá no nosso stream, né? você vai voltar lá no teu stream Vamos ver aqui Essa bendita dessa senha 45, 49 Tá, ok Vamos colocar o play aqui Mas agora que Agora que eu me toquei, né Ainda não fiz é, Ainda eu não fiz o A geradora de sinal Ainda pra, pra essa página, né é, Tem mais essa ainda Deixa eu ver o que eu faço. Mas eu vou fazer só um exemplo aqui. É, por exemplo, vamos, vamos supor que o string meu seja esse mesmo, né? Vou colocar a geradora de sinal matriz, que é daqui de Ribeirão Preto. Vamos supor aqui o string, que seja esse o string mesmo, né? É só para... nós estamos gravando, não vou fazer a geradora agora, depois eu faço. O string está aqui aberto, por exemplo. Aí eu quero pegar o player, eu vou vir aqui Vou abaixar essa abinha aqui Eu recomendo sempre esse player aqui, gente ó. Os outros é muito bonzinho, mas eu trabalho com esse é, Já estou acostumado, tá? Se você quiser pegar qualquer um deles, você fica à vontade Não me responsabilize depois pelo funcionamento Aquele que eu pego, evidentemente, já funciona bem, tá? Vamos ver onde é que nós vamos aqui. Aqui ó. Então o player nós vamos colocar na parte da frente do site. Para você que pegou o site para ser rádio. Aqui ó, editar página. Parte da frente, início, ó, editar. Agora você vem aqui no HTML, ó, esse símbolozinho aqui, ó. presta atenção aí você que pegou o player. Você copiou o código lá é, do player? Você clica aqui em cima, espera abrir que é um, é um pouquinho lento e cola. Clica OK. Aqui não vai aparecer nada. Mas clicar Alterações. Vamos lá, clica. Vamos dar uma clicada pra ver. Tá vendo aqui, ó, o player já tá aqui. Entendeu? E isso aqui a gente vai ajeitando dessa maneira, né? É, o, deixa eu só ver aqui como é que tá esse... É, vamos parar aqui, que senão os direitos autorais pegam brabo aqui na, é, pra gente depois no canal, né? Tá, é, essa etapa do play é assim que se coloca. Você vai preparando tudo. E o que mais que nós temos que fazer aqui? É, bom, parte do banner... É, o que mais que eles perguntam né vamos é, vamos fazer um respaldo geral aqui talvez não dê para gravar tudo nessa videoaula mas nós gravamos aí a etapa ah, tá. vamos colocar vamos colocar mais uma uma uma um, um vídeo aqui né Deixa eu estou me perdendo aqui Acho que eu estou demorando muito essa videoaula Eu estou me perdendo um pouco Mas é assim mesmo, né? É, esses banners aqui Precisa ser tirado Editado Vamos lá 32 minutos já de gravação Demora um pouco mesmo né? Eu estou preocupado à toa É cansado, né? Domingo à tarde É dessa maneira mesmo que funciona é, Aqui nós já temos aqui o site O player é, Praticamente não há dúvida vamos, vamos colocar o globinho aqui Que é pra ficar mais ajeitado aqui Devagar nós vamos ajeitando tudo aqui, né? É você que... Aqui, ó, isso aqui é pro Face, ó Quando você for é, compartilhar esse site com o Face Você clica aqui, ó Olha só Que vai sair aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui ó, Rádio Saudade do Sertão Olímpia Se você não colocasse o nome lá, não ia sair desse jeito Olha só, Rádio Saudado do Sertão Olímpia Você coloca o nome da, da sua cidade, evidentemente, tá bom? Vamos ver é, o que nós fazemos aqui é, Ah tá, vamos lá pro globinho, né? É, eu falei em fazer um globinho, tinha, tava até esquecendo Mas vamos continuando, né? Vamos continuando é, Deixa eu pegar, ó o endereço do Globinho nessa página aqui Depois, na hora que eu entrar no site lá Eu indico para você qual que é o endereço que você vai pegar essa página aqui É um site que eu tenho aqui De uma rádio em Ribeirão Preto Deixa eu parar o negócio aqui Tá, o endereço do Globinho Vamos clicar em cima aqui Pra gente sair lá, né? Olha aqui Gente, é esse endereço aqui ó, Que você vai achar esse globo É muito importante você anotar isso aqui ó. Justamente é esse endereço E depois que você entrou nessa parte aqui ó, como é que você vai se agir Clica aqui ó, Classic, Classic Globo Aqui tem um punhado de modelos Mas poucos deles da adaptação para esse site, você vai deixar aqui, clicado aqui e aqui, sem regular. Você vai vir aqui. Vamos pôr o 240, que é mais ou menos, baseia o tamanho de lá, né? Acho que é isso aí. E depois você desce um pouquinho aqui e copia esse código. Vamos voltar lá na página. Agora vamos lá gestão de página. Vamos ver aqui, é, págin editar página, não, editar site, a ah, editar coluna. Olha só aqui, ó, presta atenção aqui, ó, editar coluna. Aqui você vai vir aqui, ó, no HTML, pronto. E colar aqui dentro. Vamos ver. Tá, eu creio que já deu. Vamos lá salvar. Tá vendo? Bonitinho ali. Maravilha. É Que vai ajudar você a ver qual que é as cidades que vai estar passando aí pelo seu site. É um marcador muito legal. Embaixo marca numeração. De quantas pessoas fica marcado Quantas pessoas passam pelo seu site E em cima marca o número da cidade Eu creio que todo mundo entendeu né? É Como se faz isso É muito importante isso aqui Você pode ver que a, a aparência do site Começou a mudar Começou a dar um outro estilo Agora vamos tentar aqui tirar Tirar esse, esse banner feio daqui de baixo é, Esse banner é muito feio demais Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que, que nós podemos fazer é, sobre o banner Deixa eu só ver Promover, publicar, ferramenta, contador, livro é, Galeria Tá, aqui vamos, vamos ensinar você a fazer uma galeria de fotos para você colocar suas fotos também, né? É, eu quase não uso isso Não acho necessidade de radio usar Mas tudo bem, ó, criar uma galeria Olha aqui, ó Aqui tem vários modelos, Nossa, vamos só clicar aqui nessa aqui, vamos ver, passo seguinte, tá, vamos colocar só esse, esse modelito aqui, passo seguinte, galeria criada, vamos ver. Criar galeria Vamos lá, Criar inserir fotos Vamos inserir apenas uma foto aqui Só para Só para você ver como é que fica Se realmente funciona ou não Vamos ver vou inserir essa esse símbolo aqui no, do outro canal e inserir foto vamos ver pronto tá aí né vamos ver flash play 8 dá trick um aqui e tal isso aqui deu algum problema no flash é do meu computador no caso Ah mas eu não vou, eu não vou instalar agora não é isso aí mesmo, né? a galeria está pronta aí então não tem nem dúvida, olha aqui ó Tá vendo aqui ó Galeria de fotos início contatos E tá começando a tomar um formato legal né? e... e depois vamos ver se a gente consegue trocar esse banner Para trocar o banner você vem aqui, ó. Gestor de imagem, editar coluna, gerir rodapé. Tá vendo aqui, gente? ó. Quando você for fazer esse banner, você faz o banner com o logo da sua rádio. Tudo certinho. E faz nessa medida, 1100 por 300. Faça nessa medida aqui. Porque senão não dá certo. Eles não aceitam. Eles não aceitam, entendeu? É, eu vou, no caso, para quebrar um galho é, Eu vou tirar esse banner daqui do, de, de baixo Mas eu só vou copiar o endereço desta imagem E colocar lá embaixo Vamos ver se funciona né Para andar mais rápido que Se eu for... É, se eu for ah, ah, parece que funcionou Se eu for encompridar Encompridar mais, né? É, aí aumenta tudo Aumenta a canseira, aumenta tudo É o... Tem vez que você faz isso, é, demora de praticamente 24 horas para ele atualizar, né? Você vê que... Ah, lá, ah, já atualizou. Eu fiz isso aí, é, eu dei a atualização aqui no, no teclado, já atualizou. É o mesmo banner de cima ou de baixo. E vai tomando aquele formato legal, vai sendo... É, vai aparecendo aquele site legal, depois... É, numa próxima videoaula, eu vou, eu vou ensinar mais daí pra frente é, Como você registra o site é, Como você é, dá continuidade em mexer nas coisas aqui né? Eu achei mais interessante em, em explicar como o pessoal coloca o vídeo no, no site, por causa da pergunta da Thelma Essa semana a Thelma te, teve... Quando, é, é, a dúvida como colocaria um vídeo aí no site então é atra, através dessa videoaula nós esclarecemos e já aproveitamos aí o tempo e colocamos outras coisinhas também algumas dúvidas né é, que o pessoal sempre tem e como, como diz né aproveitamos o tempo né coisa que nós não temos muito é tempo aqui né você vê nós estamos aí entrada à noite de domingo mas estamos aqui trabalhando graças a Deus é, se você não deu seu like ainda, nos ajude, compartilhe esse vídeo é, com aquelas pessoas que você sabe que gosta de rádio nos ajude aí, é, em, pelo Brasil todo, nós montamos rádios aí pelo Brasil todo, nos recomende o nosso trabalho, se você já trabalha conosco, recomende o nosso trabalho é, para o Brasil aí, para os teus amigos, para, para a igreja que você conhece enfim, estamos à disposição, contato com o professor Boina se você tem alguma dúvida, 16 é o código de área. 16 é o código de área. 988269117. 988269117. O professor Boina bueno está à disposição sua aqui para poder esclarecer as suas dúvidas e estamos à disposição também, se você quiser montar a sua rádio, nós damos aí todo todo suporte, toda assistência. Passamos as videoaulas para você Você monta a sua rádio E apenas paga aí 25 reais mensais de mensalidade Você vê, antigamente Quando você tinha aquela aqu, Aquela vontade de ter A sua própria rádio, você falava poxa, eu tenho vontade, mas não tem condições Porque é R$ reais para montar Um site, lá, lá no Nordeste ainda Lá no Nordeste ainda Incrível que pareça tá, tá, A montagem de uma rádio web, Thelma tá, 1.500 Está é, R$ 1.500 lá para o lado da Bahia E a pessoa me ligou aqui e tal E disse que tem um sonho muito grande De montar uma rádio E achou as nossas videoaulas Hoje ele vai poder montar através das videoaulas E pagar R$ reais por mês Olha só a diferença é, O pessoal está me excomungando, é claro né? As empresas que fazem isso aí Estão tá me excomungando Mas nós estamos aqui para ajudar é, Nós estamos aqui para trabalhar E ajudar também, né? cooperar para que todos possam ter aquele sonho, né? aquela, aquela rádio que você sempre sonhou, todos possam ter o sistema de comunicação, porque isso aqui é uma benção, é uma maravilha, isso aqui te leva para o mundo inteiro, basta você ser perseverante, você saber trabalhar, você ser persistente, você não desanimar, porque trabalho dá, se você acha que você vem para o mundo do rádio web, o rádio é, digital, que eu não gosto dessa palavra de web, o rádio digital, você acha que não vai ter trabalho, você está muito enganado. Mas você vai ter muitas alegrias também, porque você vai chegar a um ponto que a tua rádio vai falar com o planeta inteiro. Você já, você já sentiu a sensação de estar tá falando no microfone e, e estar falando com uma pessoa lá na Argentina, ou na Espanha, ou em Lisboa? Eu, graças a Deus, já faz muitos anos que eu sinto essa sensação. Tem ouvintes Participando ao vivo, direto comigo de manhã, direto da Lis de Lisboa, de, da Espanha, é, algumas vezes até da, de, do Japão, né? É, não muito, porque o horário não bate muito na hora que eu estou no ar aqui no Brasil estão começando a querer dormir lá, né? Mas de vez em quando eles ouvem também brasileiros que é, moram no Japão e nos dá esse privilégio, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, deixe seu like e não se esqueça de nos recomendar. Tchau, gente. Um abraço.